Fala meus amigos do YouTube, tudo bem? Pedro aqui para mais um vídeo é, Hoje eu vou falar, né, na verdade, como eu consegui né, é, Aumentar meu pau em 3 centímetros, cara 3 centímetros, cara, estou muito feliz, muito feliz mesmo E isso tudo graças ao Libid Make Caps, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo né, Eu vou te falar como que isso aconteceu, né, o que está acontecendo comigo né, Se esse produto realmente está funcionando e se gostar do vídeo, né, já deixa o like aí, se inscreve no canal, que eu tô dando meu depoimento aí, né Já tenho dois vídeos aí sobre o Libidman Caps, para você aí, né, tirar suas dúvidas, né Realmente, é, comprar com segurança, né E comprar, na verdade, sem ter dúvida nenhuma de que o produto vai funcionar, tá bom Então, gente, eu tô usando o Libidman Caps já faz aí uns dois meses e meio, né Cara, e eu tô aplicando certinho, do jeito que o fabricante ensina, tá? Eu tô tomando, né, é, 10 minutos antes do almoço e 10 minutos antes do jantar. E eu tomo sempre com bastante água, tá, gente? Para poder eu fazer o organismo, né, é, fazer mais efeito, né? Então, tomando esse, desse jeito, né, durante aí esses dois meses e meio, todos os dias, isso é importante, gente. Não pode pular nenhum dia, tá? Não pula, porque senão quebra o efeito do, do, do do de Make makeups e não vai funcionar tão bem como você espera, tá? Então toma aí, né, todos os dias certinho e o produto vai funcionar bem, tá? Então comecei a tomar tudo bonitinho, né, e tal, e já comecei a notar as primeiras mudanças, que foi meu apetite sexual aumentou, né? A minha a minha ereção tá durando muito mais, né? Eu tô durando muito mais tempo na cama. Curei, né, a minha ejaculação precoce, que antes eu durava 10 minutos, hoje eu tô durante aí meia hora mais ou menos então isso me ajudou muito no meu relacionamento, né? lógico e além disso eu ainda ganhei um aumento no meu pênis, né? não só de tamanho, tá gente a grossura também aumentou bastante então é, aumentei mais 3 centímetros aí com a ajuda do Libid então para você aí que está querendo né, é, comprar o Libid está com dúvidas né? porque tem tanta gente aí falando sobre esse produto comigo realmente funcionou tá? teve aí tudo que o, o produto prometeu, né? Ele cumpriu. Mas ó, toma cuidado porque, como está sendo um produto muito vendido, toma cuidado aonde você vai comprar, tá? Eu comprei pelo site oficial, tá? Então tem muita gente aí que está comprando, né? Pelo mercado livre, pelo OLX e o produto não está chegando, tá? Então abre seu olho, compra, né? Não queira pagar barato porque o barato sai caro, tá? Então compra pelo, pelo site oficial. Vou deixar o link dele aqui embaixo para poder você comprar com segurança, tá bom gente? Então esse foi um vídeo mais aí para realmente falar sobre os meus ganhos, né? O que é, o Leibniz Apps fez comigo e pode fazer com você também, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.